Sou uma pessoa que sempre tô lembrando coisas boas, eu tenho esse hábito. Eu não, não acho a minha voz voz de menina, eu acho ela uma voz mais doce. E sobrava também. E é isso aí, eu acho que engana bem. E Aí eu fiz, nesses dois anos, mais de, de 100 músicas juntando os dois anos, assim. então é muita coisa. E ela é incrível, eu acho bonito de levar o nome do Brasil. Para fora e começar a se falar do Brasil, da música brasileira de novo, com a Anitta. Eu era um pouco estranha. Ao invés de guardar o caderno com o rabisco, que é o mais legal assim, e tudo, eu passava limpo com a cifra com a data, às vezes até com a hora. Aí essa eu coloquei a de janeiro a janeiro. Eu quero cada vez mais levar a minha música para as pessoas e com isso poder fazer shows em mais e mais lugares. Acho que a melhor coisa é espalhar a música. Ela é mineira, mineiro de Carretanópolis. Terra de Caetano? Não, não é, mas é terra de Clara Nunes, ali pertinho de Belo Horizonte. Nasceu no dia 29 de dezembro de 1977 e foi batizada de Roberta Cristina Campos Martins. Mas a gente conhece como Roberta Campos. Oi, Roberta, que bacana te ter aqui no Furo do Baú, viu? Muito obrigada. Obrigada. Lu. Fiquei feliz com o convite de poder mostrar um pouquinho aqui das coisas que eu tenho guardadas, essas coisas que são muito importantes para mim. Você é de guardar objetos? Você tem essa coisa assim afetiva de que essas lembranças físicas? Tenho algumas coisas, com algumas coisas, não muito. Quando eu recebi o convite para mostrar, aí eu fui procurar algumas coisas assim. Não é difícil para mim, claro que com, com, com todas essas décadas de vida a gente vai guardando coisas e tudo, mas eu não, não tenho tanto apego assim a, a, a guardar coisas, sabe? Entendi. Eu sou uma pessoa que sempre estou lembrando coisas boas, eu tenho esse hábito de ter essas memórias e sempre falar, eu gosto de verbalizar essas memórias que eu tenho. É isso mesmo, a gente lembrar uma coisa boa, a gente já, já viveu e ser grata, isso, Sim. Né? Então, exatamente. É né? Mas eu tenho uns, eu tenho alguns objetos assim que eu que eu guardo também com Bacana. muito carinho. Queremos, é. quero ver o que veremos. você tem. pra gente, mas antes, tá. você você falou aí algo que me chamou a atenção. Eu assisti a algumas entrevistas suas. E, e em uma delas, pelo menos, você brin brincou, e eu não sei se foi brincadeira ou não, com essa história da idade. Você falou aí, eu tenho alguns algumas décadas de vida, e você brincou ali, falando, não, não vamos falar a idade e tal. E uh, eu não sei se isso foi brincadeira ou não, porque você, a sua voz, ela é muito de menina. É. pelo menos é a minha, a minha impressão, é uma voz de menina, uma voz doce, tranquila, calma, não, não é uma voz como a minha, por exemplo, que é forte, né? que eu acho que já passa uma imagem de um mulherão, assim, né? brava, talvez até, enfim. Você tem algum, algum problema com essa coisa da idade ou não? Nenhum, não tenho ah, nenhum. Eu não, não acho a minha voz voz de menina, eu acho ela uma voz mais doce. Mas essa impressão, assim, eu sempre escuto, mas não é a impressão que eu tenho. E também as pessoas enganam bem. Não só com a idade, porque acham que eu tenho é, menos do que eu tenho de idade, né? Eu tenho 44 anos, não tenho nenhum problema quanto a isso. Não sinto essa idade, porque eu acho que é natural de você é, sentir que você tem menos, assim. Eu, pelo menos as pessoas que eu conheço, assim, muitas já me disseram, ah, não sinto a idade que eu tenho. Então eu também sinto que eu, que eu sou mais, mais moleca do que do que eu sou, assim, da minha da, dessa idade da minha de ser adulta, né? E sobrava também. E é isso oh. aí, eu acho que engana oh. bem. E eu sou um amor de pessoa, na uhum. maioria das vezes. Mas eu sou um amor de pessoa, mas eu também sou brava. Você sabe que quem comentou aqui com a gente sobre essa questão da idade foi a Paula Lima. A gente dá muito valor pro cara que envelhece, né, ou que vai amadurecendo, e a mulher, independente do tamanho dela ou do talento dela, ela fica meio de escanteio. Ela uhum. diz que ela não gosta de falar de idade porque ela vê um preconceito muito grande. É, existe mesmo. Inclusive no meio musical. Você sente isso? Isso te preocupa? Isso te incomoda? Não, ó, não me preocupa. Mas dá para perceber que que tem. Você pode comparar uma carreira, uma pessoa, um homem de 44 anos e uma mulher. Aquele homem pode ter 44, 64 e tá tudo bem. Agora, pra mulher é sempre mais complicado, né? Mas eu não tenho problema, mas ao mesmo tempo também não é uma coisa assim que eu não, não acho que é tão... Não é relevante para eu falar, sabe? Sim, então, sim. às vezes brinco, sim, mas não por ter problema com isso, assim. É porque eu falo... Tanto faz a minha idade, sabe? Entendi, tá tá esclarecidíssimo. Bom, vamos matar a curiosidade do pessoal, né? Querem, com certeza, assim como eu, ver os objetos que você separou para mostrar para gente. Pode começar na ordem que você quiser, que você tiver afim aí de contar suas histórias. Tá, eu vou começar pelo que eu tô na mão aqui, que é uma credencial de um festival que eu participei na África, chamado Creole Jazz lá em Cabo Verde. Foi meu primeiro show internacional e eu achei muito simbólico de ir para a África, para África, né? começar essa história, assim para abrir as portas do mundo para a minha música. E eu fiquei muito surpresa que, quando eu fui para esse festival, eu descobri que a minha música estava tão presente naquele lugar e eu não tinha ideia. As pessoas me reconheceram no hotel, na rua, ao ponto de falar, você é a Roberta Campos, né? Você adora aquela música, e a pessoa cantar a música para mim. Ali que começou, minha felicidade. Então eu achei muito incrível, e foi assim, muito especial esse show, muito marcante, e eu nunca vou esquecer, e toda vez que eu olho para esse credencial que eu deixo pendurado ali, que aqui eu separei em casa um, estu uma, um quarto, né, para fazer o meu home studio, então eu deixo várias coisas aqui. É, na mão, tipo, os violões que estão aqui atrás, guitarra, tem guitarra aqui no chão também, tem um, uma estante com livros e tal, e ele fica pendurado ali. E eu sempre lembro desse Nossa. dia que eu fui para África e fui representar o Brasil, que lá tinham vários cantores de outros países que cantam na língua portuguesa, da Angola, de Angola, de Portugal, e aí cantei com uma angolana, foi incrível. Que demais! Carreira internacional, eu sei que você está uh, estudando espanhol, você está com isso na cabeça, você já gravou alguma coisa, né? Gravei, gravei eu... uma música. É. Qual é o plano, assim, já tem um plano? Traçado? Tenho, ó, o primeiro passo era aprender a língua, né, eu fiz um, acho que um ano e meio, voltei agora... A estudar tinha dado uma pausa. Eu fiz tanta coisa assim, fiquei um pouco cansada. Por mais que a gente tenha tido esse momento de isolamento, tudo, e de ficar sem show e tal, eu, eu ocupei muito meu tempo. Chegou uma hora que eu estava cansada. Assim, falei, cara, eu nunca fiz tanta coisa na minha vida. E comecei a compor com um monte de gente, tanto em, em, em espanhol como em português também, sabe? Eu fui até fazer uma lista assim, de coisas que eu preciso retomar e pessoas que eu estou em contato 63 pessoas é muita coisa sabe aí eu fiz nesses dois anos mais de, de 100 músicas juntando os dois anos assim então é muita coisa em espanhol eu fiz umas 25 músicas então eu já dei esse primeiro passo de aprender a língua de começar a falar com as pessoas hoje eu, eu tenho contato com gente da Espanha da Argentina do Chile do Uruguai Agora, até hoje, comecei a, a falar com um cara assim que eu sou muito fã e estou muito feliz de poder falar com ele, que se chama Alex Cuba. Ele até ganhou o Grammy agora, acho que foi há duas semanas, né? Um disco dele incrível. Assim, a gente vai começar a compor junto também. Então, é. O lance, o lance é essa coisa de é, parcerias, né? Você sabe o que você está falando, e eu estou lembrando aqui da, da Anitta que a gente uhum. sabe que está explodindo na, na carreira Sim. internacional dela. Começou, eu não sei se começou, mas enfim, também foi estudar língua, também começou a fazer parcerias com várias pessoas e uh, deu no que deu, né? E se dedicou, uhum. obviamente. Aliás, o que, que você acha da Anitta, do estilo da Anitta, dessa história da carreira internacional dela, ter dado certo, né? Já deu certo, Sim. né? Sim. Ah, eu acho ela muito inteligente, né? É, não é um, um estilo de música que eu escuto, mas, assim, é uma, uma pessoa que eu admiro para caramba, porque ela é muito determinada, inteligente, esforçada, que não é fácil tudo que ela faz. Tanto da, essa coisa, fala bem o, o, o inglês, fala bem o espanhol, né? foi lá para o que ela se propõe, ela estuda a dança, ela malha o, né, o corpo dela, é uma dedicação muito grande. assim E não é fácil, né? sem essa dedicação, determinação, não é fácil. E ainda como eu falo, assim, tem esse, essa coisa ainda de ser mulher, né? a gente tem, sabe que tem que ter um esforço sempre um pouco maior. E ela é incrível, eu acho bonito de levar o nome do Brasil para fora e começar a se falar do Brasil, da música brasileira de novo com a Anitta. Então eu acho bem bacana, assim, importante para a gente. Sim, é uma, é uma inspiração para você nesse seu processo agora de também estar tá de olho lá fora? É, é um pouco diferente, assim, não estou falando nem de estilo agora, mas para o que ela busca, né? Eu nunca é, busquei uma, essa coisa da fama dessa forma. nacional, né? É, entendeu? Eu tenho essa vontade assim que a minha música ela seja conhecida e reconhecida lá fora, mas é, de uma forma assim um pouco mais é, tranquila, vamos dizer assim, não, não sei como expressar isso, não preciso dessa grandiosidade toda, sabe? Eu Sim. quero ter uma vida lá fora, assim, com a minha música, de ter turnês, das pessoas é, me conhecerem e, e terem esse carinho que os brasileiros têm comigo, eu quero também ir para o México, para a Espanha, para os Estados Unidos. Mas eu não tenho essa pretensão dessa coisa assim como é o da Anitta. É, é outro nicho, né é outra proposta. Eu é. acho muito bonito assim, mas não é o que eu busco para mim. O que eu busco é uma coisa um pouco diferente. Vamos continuar? Agora eu vou mostrar o caderno. Eu já vou até abrir ele, porque a capa dele de, é tão velho que a capa. Sabe quando dá aquele bolou Eu vou até mostrar. Ó, tem umas coisas brancas aqui. Ah. É que é do tempo, aí é, parece que me desceu um pouco, deu tipo um bolor, assim. Então, esse caderno, vou até abrir uma página que eu quero te mostrar, é um caderno que, quando eu mudei para São Paulo, em 2004, eu, eu já compunho, porque eu componho ali dos 13, 14 anos, eu comecei a compor. Quando a Mas... gente tá compor, a gente está falando de música. E Exatamente. De... As duas... e música. É, eu sempre fiz ah. as duas coisas. E aí, nesse caderno, eu, eu comecei a compor com um pouco mais frequência, de 2004, é, quando eu mudei para cá e tal. Mas eu tenho algumas coisas que, de músicas que eu já tinha feito quando morava lá em Minas ainda, e eu passei a limpo, vamos dizer assim. Era meio que isso, eu, eu era um pouco estranha. Ao invés de guardar o caderno com o rabisco, que é o mais legal, assim, e tudo, eu passava limpo com a cifra com a data, às vezes até com a hora. Aí essa eu coloquei a de janeiro a janeiro. Que Aí eu falo Nossa. que dia 6 de dezembro de 99. Uau. Tá vendo? Com a cifra tudo. Essa não é São Paulo não. ou não? Você tinha feito em Minas. Eu fiz lá em Minas, porque eu mudei em 2004 e ela eu fiz em 99. Isso, verdade. Essa música ela vai fazer 22 anos que eu a compus. Então, é que eu, eu, eu até vi esses dias, acho que foi no final do ano passado, eu achei esse caderno, estava né, mexendo nas minhas coisas, comecei a folhear, eu, meu Deus, de janeiro janeiro está aqui, eu achei fantástico porque tinha a data, e Sim. eu me confundi, eu achei que era novembro, não sei o quê, eu falei, nossa, é dezembro que eu fiz a música. Roberto e é aí... um grande hit, né? Por enquanto. É... Ah, essa música, ela é um grande hit, e foi o primeiro, assim, que teve uma visibilidade muito grande. Me abriu várias portas, ainda abre. O Nando participou comigo em 2010 no meu disco Varrendo a Lua. E ela foi para... É, 10. Tomara, né? Mas foi para cinco novelas até hoje, só essa música. Então é uma coisa incrível, assim. E como o Nando bem descreveu um dia num vídeo que eu vi... Acho que ele fez até para mim um vídeo também que está no, no YouTube. É, ele fala que é uma música atemporal e eu acho que é a melhor descrição assim para essa música, porque passa o tempo, você vê, já tem 22 anos, né? Vai e passa e volta tempo assim. Ela sempre me traz muita coisa boa assim de mensagem. Quando eu toco nos lugares, as pessoas já ficam, ah, oh, meu Deus! Elas ficam bem tocadas assim, né? Então é uma música que me abriu as portas. Depois vieram, por exemplo, a Minha Felicidade, ela foi tema de abertura de uma novela, né? Então, ela teve uma expressão muito grande também, porque ela tocou todo dia, entrou na Casa das Pessoas de segunda a sábado. Mas essa de janeiro a janeiro ainda ela tem uma um apelo um pouco maior, eu acho. E essa coisa Sim. de Tá, Folhear um caderno antigo, eu imagino que muita coisa ali acabou não indo para frente, mas talvez ainda possa em algum momento, né? Em outro momento, você Sim. ali uma coisa que agora você fala, agora é isso, né? Sim, eu tenho várias coisas assim: de pedaços, de ideias, tanto de, de letra quanto de melodia. Tem rascunho para tudo quanto é lado. Esse caderno aqui ele é um pouco diferente. Porque é como eu sempre pegava o rascunho e passava limpo nele. Então, tudo que está aqui já é definitivo. São músicas prontas. Mas eu tenho outros ali que tem pedaço disso, daquilo, umas ideias que eu olho e falo, ah, isso é legal. Muito bacana. Isso, Mas aí eu sou... isso aí é a típica da coisa que vai para museu, hein? Guarda Ah, sim vai. Isso, aqui, é. né? isso eu vou ter que guardar. Mas, sabe, eu sou muito desorganizada assim, com essas coisas. Eu me acho dentro dessa bagunça, assim. Esse aqui foi o único caderno que eu consegui fazer isso, de organizar, de, Ai, de colocar tudo certinho. Bom que eu não sou a única, porque eu também, eu tenho vários jornalistas tenho vários é, produtos, né? bloquinhos que eu vou anotando as coisas e depois quem disse, né, que eu sei onde está aquela ideia que eu tive, enfim. Mas, Mas... é importante é se, se achar dentro da nossa bagunça, né? Tá tudo bem. Mesmo, isso mesmo. Muito bacana, Roberta. Nossa, os fãs aí eu acho que ficaram bem felizes de ver essa, essa letra manuscrita aí por você. É, o próximo, o que, que mais você se O próximo é uma, uma escaleta que eu comprei em 2015, quando eu fui gravar meu disco Todo Caminho a Sorte. Ah. Vou tirar ela aqui da, dessa aqui. Escaleta vem de escala, né? É isso? É... É isso, ah. mas é, aqui está até escrito na. Como que chama aqui? Na, nesse case dela? Uh -huh. Aqui está escrito é, pi, pianica. Que é tipo um piano. Mas é tipo como um teclado, que. A, como... Né, não. Oi? É tipo um teclado. É, tipo um tecladinho. Só que ele é de soprar. Então ele só não acontece se você não soprar. E ele ah. tem um, um som interessante porque você, é, é bem com o seu sopro, né? Que ele funciona. Uau. E eu Uau. comprei para gravar no meu disco todo, com a minha sorte, né? Que é esse que você até falou que eu concorri ao Grêmio com ele. Uh -huh. Aconteceu assim. Eu estava fazendo toda a pré-produção dele na minha casa. Então, tudo que você escuta do disco... É, até um dia eu vou fazer um post assim para colocar para as pessoas ouvirem. Eu é, gravei tudo em casa antes para levar para o estúdio e ter o auxílio né, das pessoas do estúdio para gravar num estúdio com equipamento melhor tá? e tal. Mas assim, eu, eu, a ideia saiu toda da minha cabeça. E eu comprei isso aqui porque eu tinha uma música que eu queria gravar ela, que é a música Abrigo que é uma canção é, de, de minha autoria junto com a Fernanda Takai. Ela até entrou na novela é, é O Outro Lado do Paraíso, que foi minha primeira novela também do horário nobre, que foi às, às 21 horas, né? Então, a e música assim, abrigo... É, aí é uau, né? É, tocou bastante também. É e aí eu gravei esse, esse instrumento nessa música, abrigo. Que bacana! Você toca tá piano também? Olha, eu, eu toco tudo que eu, que eu tenho de ideia para colocar nas minhas coisas, sabe? Mas eu não, não, não tenho, assim, essa facilidade, não posso dizer que eu toco piano. Mas se eu tenho uma ideia na cabeça, assim, eu fico a tarde inteira tirando, vou ali e gravo. E assim aconteceu nesse disco também. Tem mus ideias de piano que eu gravei, ideias de bateria que eu gravei, Então um monte de coisinha lá. Muito legal, muito curioso. Escaleta, gente, para quem não conhece, como eu, está aí, aí, aí. Tem até outro nome também. Muito bacana. Muito bacana E desses violões todos, tem algum que é, que é especial para você? Tem. Tem esse aqui. Ah, está aí, ó é, é um violão Martin. O modelo dele chama 0015. E aqui é engraçado que ele é fosco, né? mas aqui é a marca que fica meio brilhante por causa do meu braço que fica pegando aqui. E é um violão que eu achei na, na internet um anúncio de um cara, acho que no Mercado Livre, sei lá, de um cara que estava vendendo, e ele é o violão mais antigo que eu tenho. Assim, eu tenho muita vontade de ter um violão, sei lá, de 50, essas coisas, não consegui ainda achar e comprar, que é um pouco caro mas ele é de 95, hum. e eu já acho, assim, fico feliz porque eu já acho ele vintage também. Perdão, ou é ou a impressão Não, minha? ele é pequeno, ah. tem, é, não é pequeno, assim, é porque tem grande, por exemplo, tem ali na ponta, aquele da ponta ali, é um violão folk, ele é um violão grande, agora esse aqui não, é um violão menor, bem tranquilo. E eu lembro que eu quis tanto esse violão, porque eu estava muito querendo esse modelo, eu sonhei com ele eu sonhei que eu tava tocando no violão aí eu falei pro cara, pelo amor de Deus vende ele pra mim vende ele pra mim, aí insisti, insisti até que ele falou, não, tudo bem porque tinha outro cara na, na frente pra comprar e tudo aí ele falou, não, tudo bem então eu vou achar outro pra ele, vou vender esse para você eu falei, tudo bem, agora você tem que ver o preço porque eu também não tô com muito dinheiro ele falou, poxa vida aí depois negocio, negociei com ele também o valor ele sabia que você era você, a cantora, tal, brasileira. Não, brasileira, quando tava tal. negociando assim não. Acho que depois bem que papo, ele né? viu, é, depois que, que ele vai viu que né? É. <risos> Tem isso também, né? Mas aí depois ele viu e tudo, mas ele já tinha negociado. Daí eu fui num lugar longe, eu nem lembro assim o lugar, mas era em São Paulo, lugar bem longe assim para buscar esse violão. Muito e bom. eu assim, é o é. meu xodó ele. Muito bonito, muito bonito instrumento, né? E para um músico, cada, cada violão, para quem não é, é, é tudo a mesma coisa, mas para quem é músico, cada violão tem aquele som que o músico sabe exatamente qual é, aquele, é aquela é, música que é, aquela... Porque tem o lance da madeira, esse daqui mesmo, ele reverbera mais, é um instrumento para palco mesmo, para gravação, assim, eu nem, nem uso ele, porque eu não gosto, assim, porque ele sobra algum um pouco de médio tudo, mas é um, um belíssimo violão para os shows, eu tenho usado ele direto. Ô, Roberta, eu vi também numa entrevista sua, bom, você falando das parcerias que você já fez com, com músicos brasileiros maravilhosos, né? É, e cada vez mais, claro, você vai fazendo parcerias aqui, o pessoal vai conhecendo, vai gostando, vai querendo trabalhar com você, enfim, e, mas você falou de dois músicos, Uh, cantores que até hoje você não não fez e gostaria muito de fazer porque você é muito fã. De uhum. Javan e a e a Marisa Monte. E a Marisa. Continua. Isso, sem, você continua a falar com a Marisa Monte sem falar se assim, sem ter a coragem, não sei se é isso ou o jeito de chegar e conversar com é, ela. Não, assim eu não, não tenho esse acesso assim com, com ela nem com ele. Mas, assim, tô perto, porque eu sou muito amiga do Max, por exemplo, os filhos do Diavão, o Max e o João, Viana, e da Marisa eu sempre tô compondo com o Dade, que é o fiel escudeiro dela, assim. Então, eu tô muito perto ali, mas não, não tive ainda esse contato. O Diavão, eu até vi ele uma vez, fui no show, tirei uma foto, tudo no camarim, mas não, não é nada, assim, de ainda de ter feito algum convite, sabe? Mas ah. são sou dois artistas, assim, compositores, cantores, que eu, que eu admiro muito, há muito tempo, assim, desde criança mesmo, desde o início. Bem. E me fala outra coisa, lá de Caetanópolis, que eu fiz a brincadeira, que é terra de Caetano, que não é, uh -huh. é mas uh, sua família continua lá? É, ou, ou mudou, está em São Paulo com você? Seus, família que eu digo, seus pais, não sei se você tem irmãos, como é, que é essa, essa relação com essa família? Sim, eu tenho irmãs, meus pais continuam lá. Em Caetanópolis, a minha mãe mora, e meu pai, e minha família mora em Paraupeba. Porque e é, do lado. é do lado. Na verdade, é, Caetanópolis era a mesma cidade, era um bairro né, que fazia parte de Paraupeba e emancipou. Acho que tem 63 anos. E até tem um lance, assim, porque a, Ca a Clara é de lá, mas ela nasceu, a gente nasceu no mesmo hospital que era, no caso, quando ela nasceu, era o bairro, e aí ela fala, falava, sou de Paraupeba, e o pessoal lá ficava nervoso, porque não, porque ela é de Caetanópolis, mas quando ela nasceu, ela nasceu Nossa, em era nasci. Paraupeba, é, não era Caetanópolis, eu já nasci em Caetanópolis, aí eu sempre morei em Paraupeba. Aí me perguntam se é de onde? Sou de Caetanópolis. Aí o pessoal fica nervoso porque eu falo que sou de Caetanópolis, eu sou de Paropéola. Então meio que a história inverteu. Mas ao mesmo tempo todo mundo é do mesmo lugar, porque é, assim, você atravessa uma ponte, você pula um pé, você está numa cidade, você pula com o outro, você está na outra. E é uma, uma cidade que tem esse nome de Caetanópolis. Porque tinha o Caetano Mascarenhas, dono de uma fábrica de tecidos, né? Que ainda existe lá essa fábrica. Acho que deve ter vendido, mudou de nome, sei, enfim. É, e aí ele se auto-homenageou. Né? Aí eu Sim, até falo: é. ah, agora pode ser Robertópolis, não tem problema também. <risos> é, imagino que você seja motivo de muito orgulho ah, para por... os de Caetanópolis, de Beba. É, fico bem feliz assim, de, de poder né, tanto levar o nome da cidade e falar da Clara também, porque a gente nasceu, vamos dizer assim, naquele lugar que tem hoje, sei lá, 13 mil habitantes, é bem pequeno, né? Mesmo a minha cidade onde eu, eu morava, que eu falo, a cidade grande, tem 23 mil habitantes, é bem pequeno também. Nada, né? Nada. Perto é. do horizonte. Me diz uma coisa, agora, para a gente fechar, vamos falar de futuro. Você já falou essa questão da carreira internacional, que é algo que você quer, poder cantar para outros povos, né, em outra língua, se uhum. comunicar Sim. mais, levar a sua música a mais lugares, a mais pessoas. né? E, uh, além disso, que outra ambição você tem é, na sua carreira? Onde é que você quer chegar? Nossa, eu, eu sempre quero muito, assim, né? É quero sempre talvez essa seja a melhor definição para as minhas coisas assim eu quero cada vez mais levar a minha música para as pessoas e com isso poder fazer shows em mais e mais lugares acho que a melhor coisa é espalhar música é o que eu mais quero assim e poder ir para lugares que eu não fui ainda tem um trabalho que é muito legal é, que é de levar minha música para os interiores lugares que a música não chega a MPB né que o sertanejo eu sei que consegue ir para mais lugares assim então eu tenho feito isso de ir para o interiorzinho mesmo de Minas do Rio de São Paulo então eu quero continuar fazendo isso e que isso é, possa fluir cada vez mais que consiga sei lá de repente deixar isso um pouco mais fácil que é muito difícil porque o interior não tem muita estrutura para receber esse tipo de show, de MPB, assim, né? E a gente sempre está criando essas oportunidades. Você falou do, do folk, da MPB. É, hoje em dia a gente tem muitos estilos musicais é, no Brasil, né? Parece uhum. que, que cada vez mais, eu não sei. Como é que você vê aí? Como é que você se vê no meio desse caldeirão cultural que tem o rap... O funk, o sertanejo, o hip-hop, enfim, o pop mesmo, né? Ah, eu me vejo bem MPB, assim, que é... Que permite que eu possa ser tudo que eu sou, assim, porque a minha música, ela é muito misturada, né? Eu sempre ouvi muito é, a música é, Bossa Nova... É, pessoal do Isso, clube da a esquina. A MPB não é mais o que era. Naquela é, época, naquela era a música popular brasileira. Hoje exatamente, dia é... é. Hoje é, é, é outra história. Assim. Também, eu sempre ouvi muito é, uma música mais pop, assim, mas aquele pop daquela época que eu era pré-adolescente, tipo que de abelha. Então, a minha música ela é bem misturada. Assim. Mas eu acho uma, a MPB um, um bom gênero para definir ela, sabe? mas é tudo muito misturadinho assim acaba que eu acho que eu meio que criei um, um estilo assim mesmo dentro dessa MPB e ficou MPB o pessoal já chamou de nova MPB também uh -huh. e hoje já não é tão nova assim né mas eu vejo como MPB mesmo muito bacana Roberta muito obrigada adorei conhecer esses seus objetos obrigada essa história super curioso Uh, adorei saber mais de você, é um prazer te ter aqui no Fundo do Baú, viu? Prazer, meu, obrigada pelo convite, Eu adorei também falar com você, contar mais da minha história e desses objetos também. Que delícia ter a Roberta Campos aqui no Fundo do Baú, você gostou? Vai, fala a verdade, não esquece do like, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem a história da Roberta Campos e deixa aqui no comentário quem você gostaria de ver no fundo do baú. Inscreva-se no canal, se por um acaso você é novo por aqui. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!